E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Grime, Metroidvania para PC e provavelmente para multiplataformas no futuro. A gente fez uma votação aí no canal, perguntando a respeito de quais gameplays a gente deveria retomar, mas Grime venceu. No final a gente vai fazer todas, mas vamos começar pelo vencedor, vamos lá? A gente está nesta área, chamado Westerlair. A gente recebeu um pedido do lá no pilar do mundo, Um homem de muito bra muitos braços para derrotar aí um determinado inimigo, dar Dá... absorvida, absorver os inimigos é muito legalzinho. Já temos os primeiros dentinhos. Também uma primeira pedra. O Grime... Para fazer uma gameplay assim, não, não vale muito a pena explorar demais. Porque... O que você pode encontrar de diferente são... É... As pedras vermelhas né? A gente está indo para certo? Eu acho que não As pedras vermelhas e... partes aí da... das armaduras nada além disso Isso aqui se eu não me engano se bater morre na hora Que beleza nossa, tomamos, hein? Ué. Achei acidentalmente um, uma coisa aqui interessante. Esse aqui é um inimigo. Eu vou fingir que não tá ali. Um pouco complicadinho esse inimigo. Ele... <risos> Ele é esquisito. É. Vou usar aqui um... um negocinho, já que a gente absorveu. Sempre que absorve o inimigo, fica mais fácil de... Aí pegamos. Sempre que absorve o inimigo você recupera HP, né? Então.. É uma maravilha isso. E tem um inimigo que a gente não consegue alcançar no momento. Vou jogar pra fora. Assim. Estamos tomando um desacerto violento. É normal. Grime não é muito fácil. Não. Não é nada fácil, na verdade. Tomamos. <risos> Bom, a gente voltou onde em... a gente tinha morrido. E aí é importante saber que no Grime não adianta afobar. Com calma. O jogo é lento. Então, seja lento também. A gente encontra mais um pilar. Vamos crescer a nossa força. Vestir em força, né? Porque se eu não me engano, a gente já tem. Um chefinho Que é um caranguejo A gente tem que arrancar as patas dele Vamos de um lado Lado não funciona. Vamos com calma. Com calma, dá certo. Pode deixar faltar a estamina. Pronto, feito. Oh, é muito difícil, é uma batalha lenta. Mas é bem, bem gostoso de jogar. Beleza. Ele é considerado um grande inimigo. que a gente... vai descer e vai encontrar, oh, quase, quase, quase, encontrar o primeiro teleporte, pra... vamos lá para o World Pillar, a gente vai atualizar a nossa arma, dar uma melhoradinha nela, então, para relembrar aí, faz muito tempo que a gente não joga. Pra quem é o carinha aí que faz os upgrades e nos dá as missões. É o Shidra. A gente, por enquanto... O que a gente vai usar é essa arma mais pra frente. Mas por enquanto a gente vai atualizar essa. Porque ela é rapidinha. Tá então, um bom dano. Os frames sofrem nesse jogo. Eu não sei porquê. Tem uma 3060 não deveria ter nenhuma razão para sofrer. Bem sem saída. É difícil. Começa a movimentação é meio ruim até derrotar alguns inimigos. Você vai melhorando, né? Igual, Igual todo Metroidvania, né? Essa aqui você começa bem. bem fraquinho mesmo, viu? a iluminação é pior. Ó! Oh. Vamos tomar, vamos tomar. O bom de derrotar o caranguejo aqui. É, ele te dá um pouquinho mais de recuperação, né? Tá absorvido. Quanto mais você. Não, dá uma olhada nisso aqui. <risos> não é bom não, viu? que é um grande inimigo, a gente não vai enfrentar ele agora pela razão... a seguinte razão, a gente quer salvar as boca nervosa Vou jogar um inimigo ali é, aparentemente que a coisa não é boa Tem um bonequinho. Olha só que legal. A gente usa as mosquinhas contra esse caranguejo com uma cabeça nas costas. Os inimigos são, apesar de ser tudo de origem geológica, vamos dizer assim, eles conseguiram deixar bem asqueroso. Olha lá. Nosso personagem está sofrendo para derrotar porque a gente está bem fraquinho. Oh, oh. Pegamos já as manhas de como absorver esse aqui. Ainda bem. Tem ficar sempre de olho. Olho no chão. Tem uns dentinhos. Olha lá os dentinhos. Não atacou, atacou eu. A gente já tá com o, a nossa barra aí. recentemente cheia. Sacaneou a gente, hein? Olha Temos mais um dente. E aqui, o quê? Um baita quarta caminho. O mapa a gente consegue nessa parte só depois de derrotar o chefe, que é o tal do Fester. É um grande urubu. É um baita do urubu. Colocamos dois pontos. Crescer mais um pouquinho. A gente está investindo em força para variar nosso canal. A gente pra praticamente tudo investindo em força. E agora a gente vai direto para o Fester. Beleza, estamos na segunda fase Dessa criança Segunda fase dele Tem que acabar com essas minhoquinhas Que ele sai das tripas dele Ele já não tem mais Já não tem mais cabeça para bater. Ele solta três. Vamos usar aqui. Oh oh! Vai Pronto! Derrotado! Ele solta quatro os três primeiros. Consome metade do HP dele e o último a outra metade. Para ele ficar aí largado a gente vai absorver aí uma parte dele. A música muito boa! Mas ele. É, é lento, né? Ele é lento, é tudo muito lento. Mas faz parte do jogo. parte do charme do jogo. Kilia Stone. a gente faz isso. E logo em bem onde ficava o chefe tem um beacon. Olha lá, que maravilha! para a vida fica muito mais fácil. A movimentação do jogo começa agora. Ó. Já pegamos aqui o Jaw Plate Chest. Dá uma olhada. Antes era possível chegar aqui. Mas ó, agora ó, é possível pular isso. Antes não era. Aqui é um negócio esquisito no chão. aqui. Olha só a quantidade de Até uns bugs esquisitos. Mas olha só, que interessante a quantidade de <risos> ficamos embaixo do dente. rapaz a quantidade de quê que vai falar olha só a quantidade de quê eu não lembro acho que de itens é de itens e aqui eu vou fazer uma caçada para pegar um ponto não me engano tem duas caçadas para cá Dá um dano considerável nele Vale lembrar que quando Tá no cinza não tem como absorver Mas no vermelho tem E com esses pontos a gente também melhora o nosso personagem Então a gente vai regressar no mapa até aqui. Regressar, a gente tem que avançar, na verdade. Vamos avançar até ali. Everpass, Fort Pillar. Acho muito legal o jeito que ele pula nessas escadas. Pedras trançadas com ranhuras. Olha, ele está numa posição diferente. Mexe aí com os nossos sentimentos, né? Se a gente se divertiu, consumindo bicho, tá? e aí ele vai marcar no mapa algumas coisas que a gente precisa pegar. Olha onde a gente tem que ir. Que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo da nossa volta e da nossa série. Eu lembro quando eu joguei isso aqui eu gostei demais. Dá para sair uma DLC nova. A gente também vai jogar. Já saiu uma DLC, a gente já jogou também. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá medo de nossos vídeos, a gente joga jogos Indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um pouco dos três. A gente quase não jogou, quase deixou passar, porque ele é esquisito, o vídeo pode ser esquisito, mas o jogo é legal.